Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando o terceiro vídeo de Um Momento da História e falaremos sobre os povos indo-europeus. Espero que gostem. Ui. Com o fim do período neolítico, que é um assunto para outro vídeo, vamos falar sobre os povos indo-europeus. Bem, o termo para indo-europeu representa literalmente aonde o povo surgiu, o padrão cultural, da língua. Provavelmente eles se originaram aqui, onde atualmente é o território da Rússia e se espalharam por toda a Ásia e Europa. Acredita-se que o motivo para tal migração e expansão foi resultado da busca por terras férteis e lugares seguros, o que explicaria o motivo. Logo, espalharam-se primeiramente para a Ásia, indo para regiões como Índia, Turquia e Arábia. Já outros grupos se espalharam para a Europa, indo para a Grécia, Alemanha, Itália e entre outros lugares, esses povos tinham conhecimento da agricultura e da domesticação, principalmente de cavalos, o que facilitou muito sua locomoção até outras terras e lugares. Esses povos, além de terem se originado nas mesmas regiões, tinham uma cultura e uma linguagem predominante e, com sua expansão, acabou por se misturar com as outras culturas povos e línguas por onde passavam, principalmente com a pré-europeia e indiana. Isso não resultou em uma mudança drástica, mas fez com que sua cultura ficasse presente até os dias de hoje. Um exemplo das civilizações e povos que se formaram a partir deles foram os gregos, principalmente as cidades de Atenas, Esparta e Tebas, que foram essenciais para a região da Europa, além das civilizações babilônicas, itálicas, eslavas e germânicas. Outro grande pioneiro desse povo foram os hititas, que foram de grande importância para a influência indo-europeia na Ásia principalmente no Oriente Médio, onde formaram-se um Império. Até hoje é possível ver como as influências desses povos ainda estão presentes na atualidade, como na língua, na cultura, na forma de pensar, na religião e até mesmo na moral, pois é por causa deles que algumas civilizações e povos apresentam aspectos culturais ou linguísticos parecidos, ou apresentam também um progresso similar mesmo que sejam distantes um dos outros